Fala galera, eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui em uma escola abandonada, uma escola muito grande, muito sinistra Eu acabei de gravar um vídeo olhando a parte de cima da escola Ficou até um vídeo grande, um local muito grande, muito grande E aqui pessoal, pelo jeito tem moradores de rua que vêm passar a noite aqui Que tem muita, muita roupa, muita coberta, colchão no local é, uma, Só para vocês terem noção, eu estou aqui no pátio a gente olhou aquela parte ali Olhamos essa parte aqui, ó E lá em cima tem um subterrâneo Subterrâneo não Na parte de cima, né? E agora a gente vai entrar aqui no... Na parte de baixo, galera E o vídeo de hoje a gente vai entrar aqui na parte de baixo Vamos ver se a gente consegue entrar, né? Ainda não fui lá Vou lá agora com vocês Vamos tomar cuidado, ver se não tem ninguém também na parte de baixo Pelo que eu vi Lá do, da parte ali Dava, dava pra ver Uma, uma janela um local muito escuro, então a gente tem que tomar cuidado A história que foi passada aqui, pessoal É que aqui era uma escola é, Que os alunos, eles dormiam na escola Eles moravam na escola E estudavam aqui Eles ficavam 24 horas na escola E essa escola, não sei o que aconteceu com ela Ela foi abandonada E dizem que ela é assombrada é, Que ela é muito sinistra, ela é então a gente não sei a história do certo, foi no passado isso aí, pessoal. Então a gente vai entrar lá agora, vamos, hoje nós estamos fazendo a exploração, a gente estar voltando à noite fazendo a investigação, ver se realmente é assombrado, tentar descobrir alguma história aqui do local. O que foi no passado é que os alunos, eles passavam 24 horas aqui na escola, eles moravam aqui, estudavam, e depois de um tempo o local ficou abandonado. Não sei o que aconteceu, se foi justiça, o, o que que possa ser que fez é, o local... É ficar abandonado, mas dizem que é assombrado, é sinistro para caramba o local. E vocês vão ver agora se a gente a parte de baixo, vamos ver se a gente consegue, né, galera? Deixa o like, se inscreve no canal e bora para mais exploração. Como eu falei para vocês, a gente já verificou toda essa parte e agora a gente vai ver aqui, ó. O Tiago, mas você vai ver aí um pé de árvore. Bom, galera, tem que ser a parte de baixo, né? Porque quem assistiu o primeiro vídeo viu que tem uma parte lá subterrânea, um local muito sinistro, assustador. Eu acho que deve ser por aqui, cara. Ah, meu, que é um canil. Ixi, é um canil, pessoal. Mas a parte é aqui, galera. Ó, essa parte aqui, ó. Vamos tentar ir por ali pra ver. Ó, tem uma cadeira ali. Roupas. Tem roupa pra todo lado. Cara do céu, olha aí. É aqui, galera, ó. Certeza. Mano, que bagulho louco. Aqui devia ser, pessoal. É... As crianças no intervalo, alguma coisa. Ficava aqui nessa parte, não sei. Ou tinha alguma horta aqui. Não faço ideia que possa ser. Ó, os tudo quebrados. Aquela parte nós já viu, galera. Tudo aquela parte. Agora nós vamos ver aqui, ó. Camil! Tem alguém aí? Vamos olhar essa parte aqui primeiro. Nossa, que é um banheiro, velho! Ui, cara do céu! tem casas aqui do lado talvez se você escutar voz aí é que tem casas aqui do lado que provavelmente ia ser uma sala ou ou essa parte aqui pessoal era era quarto cara talvez tinha camas aqui e lixo e as crianças dormia aqui cara ok talvez a escola era a parte de cima e a parte de baixo é, poderia ser é, onde eles dormiam, essas coisas, né? Aqui era a sala, ó. Olha o quadro. Quadro. Olha lá, tá escurão pra caramba. Aqui não sei se era quadro. Marca de mão aqui. O pessoal falando. Nossa, cara. Que bagulho louco, velho. Olha, era um banheiro, mano. Ali aquela... As partes ali em cima que a gente já verificou, pessoal. Aquela parte ali, né? Eu não viu ainda, ó, essa janela. Nossa, cara, olha aqui, jaqueta, roupa, calçado Oi, o tanto de calçado, velho Isso é ah. calçado, galera Parece que tá queimado Roupas, velho, olha Boné Provavelmente isso aqui devia ser o uniforme deles, cara, ó Isso aqui podia ser o uniforme deles, cara Nossa, mano, que dó, velho. O que, que será que aconteceu com essa escola, cara? Me deu curiosidade agora. Por que, que ela ficou abandonada? O que aconteceu com ela? Qual é o mistério que tem neste local? Olha lá, cara. Aqui é mais uma sala. Nossa, essa sala aqui é sinistra. Hein? Agora vai estar pro lugar mais escuro. Essa escola. Olha aí, galera. Não dá pra ver nada. Né? Será que isso aqui se deixava de castigo? Essa pessoa? Pedro, que bagulho louco. Ó, tinha uma porta aqui. é yeah. muito sinistro. Galera, tô achando que essa, essa, essa parte. Tem alguém Caraca, mano. Olha isso, velho. aqui, cara. eles a deixar as crianças de castigo, alguma coisa, mas não sei, cara. Olha isso, velho. Aparecendo Prisão, cara isso aqui. Eu, não, eu não lembro como que fala cara Quando o preso tá na cadeia Aí ele fica preso Ele faz alguma coisa Ele vai com a célula lá fechada Cara do céu, tá aparecendo isso aqui, velho Por que que ia ter isso aqui numa escola? Mano, não sei se eu tenho coragem de vir Nessa escola aqui de noite Não, velho, é muito grande, tô tá medo, velho. É. Sinceramente eu não entendi por que, que tem essa parte aqui de baixo, velho. Desse jeito. É muito sinistro, cara. Muito sinistro mesmo, cara. Mas fiquei curioso pra tentar fazer uma investigação aqui dentro, cara. Dá um arrepio muito nervoso. E você aí, teria coragem de ficar aqui mesmo de dia? Imagina a noite, cara. Que bagulho louco, cara. Que bagulho louco. Deixa muito like, galera. Deixa muito like que dá medo, velho. Dá medo demais nesse né, local. aqui velho, só pra vocês de noção, ó. tinha uma porta que foi fechada mano que bagulho galera deixa muito like se inscreve no canal porque, pelo amor de Deus compartilha esse vídeo bom galera vamos sair daqui do local eu acho que a gente conseguiu ver tudo Que local sinistro, mano. Quem é que teria coragem de estudar nessa escola aqui? Olha essa porta. Galera, sensacional Sensacional Curti demais o local Dá medo pra caramba, cara Dá medo pra caramba Galera, seguinte É... Eu achei que tinha acabado a escola Mas tem mais um pedação aqui, galera Vamos lá Ver essa parte Eu falei que ia sair daqui Mas olha o tanto de coisa que tem pra cá, mano Se Liga. Que uma quadra, pelo jeito Caraca, velho Olha aqui a cozinha Mano do céu Olha esse fogão a lenha, velho Essa escola aqui não tem fim, não, velho. Mano do céu. Galera, não tem fim, não tem fim. Sensacional esse local, mano. É isso que eu falo, seu local quando é muito grande, assim, cara, dá medo. Talvez, ó, já olhei lá, talvez pode ter entrado alguém lá, cara. Tá Vendeu? Aqui é o masculino. Vamos chover Galera, olha isso aqui. Quer que eu queira uma sala de aula também? Tá? Vocês tem noção do tamanho disso, velho? ali. Merda hum, hum. do céu. Que local sinistro, mano. Vocês acreditam que eu tô perdido já, velho? Eu já me perdi aqui dentro. Cara do céu, que local cabuloso, velho. Toda escola tem que ter, né? Hum. Ah, não. Achei que era uma 4 aqui. Coberto. N ah, não, galera. Olha aqui, velho. Você tá louco, mano. Você quer um negócio de luta, velho. Eu, eu achei que ia ser, tipo assim, um, um ginásio coberto, sabe? Mas é como se fosse um ginásio aqui, né, galera? Porque negócio de luta e tem mais, tá? Se liga. Cara, não cabe, velho. Olha demais, velho. Na hora que eu acho que acabou, não acaba. Se ali não for o último lugar, eu vou ter que começar outro vídeo, galera. Tá da hora, hein, local. Muito sinistro, cara. Muito sinistro. Vamos lá, galera. Se não for o último lugar... Galera, tem uma casa ali do lado, velho, tem gente ali, se eles me verem, vai dar pau pra mim. galera, galera, o vídeo ficou muito longo eu acho que encerrou por aqui se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e agora é sério, até a próxima tamo junto, é nóis, falou